Mano, falando com esse Biel foi uma doideira, mano. não Que porque... pai? Que pai o quê? Eu me chamo Duke. Você está bem LGJ? Pera, pera. Me encontre amanhã à meia-noite. No quarto do Sheldon. Como você sabe do Sheldon? Fala isso agora ou eu vou acabar com você. Você ainda é muito fraco. Fique calmo e amanhã nos falamos. Como assim, Deus? Oh, oh. Sheldon? Sheldon? Você está bem? Ah, eu tô tão triste. Oxe, o, o que aconteceu? Conta para o amigo Jota. É que eu não tenho ninguém para conversar e nem brincar nessas férias. Tá tudo bem, eu tenho a solução. Pega o celular, Isa. Pronto, e agora? Baixa o Project Z e já lança o Match por voz. Espera, o quê? Project Z é o melhor aplicativo de comunidade e amizades do mundo. Nele, você pode entrar em grupos e conversar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Assim, fazendo vários amigos. Um bom exemplo é o Match por voz. Olha só. Foca, o Match por voz funciona assim. Você vai colocar o tipo de pessoa que você conversar, seja gênero, idade ou qualquer coisa do tipo. E vocês vão ter um tempo para conversar e se tornarem amigos. E se vocês quiserem jogar, conversar e tudo mais. Se não, não também. Facinho, né? Você já falou com alguém? Sim, ó, eu falei com uma pessoa muito legal hoje. Opa, bom. Opa, bom, bom. Oh, pode perguntar uma coisa? Pode. É que eu comecei a jogar e eu não consegui entender como que como que consegue madeira. That's nossa, Lajota, que da hora. Cara, mas essa não é nem a melhor parte. Sério? Então qual é? Eu tenho um grupo chamado LGGJ e nele eu tenho três segredos pra revelar. O primeiro segredo é sobre utopia, o segundo é sobre mim, e o terceiro é algo ultra secreto. Me conta, por favor, o que é? Pra eu revelar esses segredos, vai ter meta. Quando você criar uma conta, você usa o código Lajota, assim. E as metas funcionam assim. No nível 1, um, vai ter que ter mil pessoas entrando no meu grupo e usando o meu código. Aí eu vou revelar o primeiro segredo. No nível 2, duas mil. E no nível 3, que tem o segredo ultra ultra secreto e pânico, são 3 mil pessoas. Bom, a meta tá aí, e se vocês quiserem fazer amigos, e saber o segredo. Project Z, link na descrição, e usa o código LAJ. Tá, calma, eu tô, eu tô em... O que você tá fazendo aqui? Você não é... Para de me espionar! Sai! Você não é bem-vindo aqui. Mano, o que tá acontecendo? Calma, calma! Põe a cabeça no lugar, põe a cabeça no lugar Sheldon ah, oi, Sheldon, tudo bom com você? Mano, agora sim eu tô feliz, mano. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia aqui de Utopia junto com o Sharon. Fiquei meio estressado, mas já tô carmo. Bom, querendo ou não, hoje tem algumas coisas para acontecer. Eu não sei se é hoje que vai acontecer isso ou não, mas o Jonathan e o Drill ficou de decorar minha casa. Aqui, né? não paguei ele já. E hoje é terça-feira. Se ontem a nossa grana não tinha caído no banco, hoje caiu, né? Eu, eu, eu espero, né? V vamos ver. Fazer um trato. Se o dinheiro estiver no banco, deixa eu gostei. Se o dinheiro não não tiver no banco, não deixa. Tô me arriscando nessa aqui, meu Deus do céu. E olha, agora só a gente torcer para que nosso dinheiro tenha chegado, né? Eu tava pensando aqui também esqueci de ver nossa plantação de café. Querendo ou não, a gente plantou cafezinho e logo, logo a gente vai poder abrir uma cafeteria, né? Mas precisa de dinheiro. Então. Dancinha da sorte pra ter. Dancinha da sorte pra ter. Por favor, tenha aí! E... E tem duzentão. Tá bom, já tá bom, já temos 455. Em breve a gente vai poder abrir uma loja. Aliás, recentemente, o Tugin havia falado que ia colocar o nosso carro na frente da nossa loja e eu tô vendo ó, aqui, ó, ó, ó, ó, ó, ó. E como se não fosse suficiente, ele me contratou para trabalhar no posto, né? E como eu fiz umas decorações no posto, eu vou lá avisar ele e vou pedir um salário para nós ganhar um dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro nesse exato momento. E olha o house ali. Bom, Vamos entrar no carro aqui. Vamos baixar o vidro aqui, ó. Que nós é descolado. E agora, vamos matar o tugin. Bom, agora que a janelinha já tá abaixada, estamos bonito. Bora lá ver o Tugin. Ó, eu falei com ele e ele dizia que estava no poço, né? E ó, o carro até que ficou bom, né? Da última vez ele se machucou sozinho o carro, sabe? Mas deu é tudo certo que importa. Bom, vira pra cá. Vamos ver se o Tuguinho vai estar esperando a gente lá dentro já ou aqui fora, né? Eu não tô vendo ele. Pera aí, vamos vir por aqui porque eu já faço. Eita, já faço a curva para sair depois. Chegamos aqui, deixa eu fechar minha porta. Ai, oh! ele oh! O que você tá fazendo aí, doido? Tô comendo bolo. E aí, vou trabalhar aqui no posto? Então, eu vim perguntar pra você, mano. Você, você pediu pra eu decorar aqui o posto, fiz uma cozinha, coloquei mesa, cadeira. Fiz até um banheiro aqui atrás, eu não vou receber pagamento nunca? Ah, vai. Claro, eu vou te pagar o quanto antes, quando der, mano. Tá bom, é. tô, tô, pode, pode ser agora. Agora? É que agora eu não tenho dinheiro pra você não, mano. Ainda não lucrou pra gente o, o posto. Mas e o leilão? ganhou três, então? Hum, tô gastando, né? Eu tô fazendo... Tô arrumando a concessionária, tô fazendo um monte de coisa nova. Você vai é. contar da minha. Mão, não? Que mão não? O que aconteceu? Que minha mão tá com sangue? Não? Não vai perguntar nada? Não, não, eu quero mais dinheiro. É que tá todo mundo perguntando o que aconteceu comigo e você simplesmente não quer saber o que aconteceu? Não, tô bem. Tá e quando vai receber o pagamento mesmo? Cara, eu posso te pagar amanhã porque agora eu tô sem dinheiro. Ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho a solução. É, entra no carro. Tá, tá, vou entrar. Mano, Tuguin, eu, tá, eu, eu andei pensando Esse recentemente. Deixa ele lá. Eu andei pensando recentemente e eu, eu pensei o seguinte. Para você receber alguma coisa, você tem que dar alguma coisa. E como eu entreguei a decoração que você tanto queria, eu acho que está na hora de eu receber o meu pagamento. Enfim, vamos descendo aqui Fechei a porta, tá? Vem cá, Tuguin. não sei se você conhece aqui, mas este é o banco de utopia. Sabia? Hum. Ele, que que é? toda segunda-feira a gente recebe uma coisinha, que é... Dinheiro, ei, ei. E olha aqui, tem uma plaquinha com o teu nome! O que que tem aqui? Oh, Tuguin! Tem dinheiro! <risos> e eu não tive meu salário! Tá, oh, faz o seguinte, pega aqui tua parte e pronto. Vai embora... Atrás de você. O que que tem atrás não, de mim? Muito é perigoso atrás de você, uma pessoa muito perigosa. Ba Bata ou, ou não? Bata ou não? Não! Sai, não! Eu acho que ele queria me roubar. Eu te protegi, me dá mais sem lá. O que, que ele seguiu a... Tá bom, Tchau, é tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Oh, pô, não adianta chorar. Ele já não tem mais dinheiro, eu já peguei tudo que dava. Vamos embora. Não, não ah. tem mais nada, Zé. Não tem mais nada, não adianta. Já, já, te, já peguei tudo que tinha pra pegar aqui, pô. Você vai tá querer carona pra ir embora? Oh, ah. Você me trouxe até aqui, eu quero voltar lá no meu bolo, se ninguém tiver pego já. Tá bom, eu vou te dar uma carona. Tá bom. Aí, tá entregue. Precisando, precisando avisa, tá? De nada. Nada, vai lá com a porta aberta. Vou oh, levando tudo isso em conta, né? Vamos aproveitar e passar aqui na nossa loja e ver se tem dinheiro, né? Não, Ana, como que você tá, minha querida? Ana, tô pé, pe... Ô, oh, louco, tem 140 conto. Ô, oh, tamo bem, Ana. Tamo vendendo, hein? Eu, eu, vou, eu vou aprender a fazer diamante para trazer aqui depois, tá bom, Ana? Fica bem, tá? E aí, prefeito? Ah, prefeito, o <risos> quê? Tá, tá, tá doido? <risos> Olha o nosso prefeito aí, cara. Ganhou o Lazarentinho, mas vamos ver o okay. Isso, cara, nossa, tem um carro aqui na frente Na real, eu tava pensando aqui naquilo que o Duque falou, ele iria vir aqui meia-noite, a parte boa é que a gente tá entardecendo, então eu posso esperar um pouquinho até ele chegar, né? Enquanto isso as minhas sementes de café cresceram? Cresceram! Não todas, algumas e aquelas bruxas quebraram que tava aqui deixa eu plantar aqui de novo, né? A parte boa é que a gente já tem alguns grãos de café, né? Ó, aparentemente para fazer o café, a gente precisa dos grãos de café uma xícara e pronto, tá lá dá pra colocar leite se quiser, dá pra colocar açúcar, creme de magma, baiacu, cenoura dourada, lágrima de ghast, pod blaze e até óleo de areia fermentado que vai me dar invisibilidade. Bom, eu acho que amanhã a gente pode começar a treinar a arte de fazer café. Vamos até colocar aqui, ó. Acredito que o melhor que a gente possa fazer agora, Sheldon, é literalmente esperar ficar de noite. Vamos esperar chegar a hora que o Duque falou que ia aparecer e a gente fala com ele. É, querendo ou não, já é quase meia-noite, tá ficando bem tarde e até agora nada dele. Eu definitivamente acho que ele não vai aparecer. Que isso? Que isso? Você tá aqui? É, eu não sabia se você ia ter forças pra conseguir ficar aqui até meia-noite, mas quem diria? Você conseguiu. Tá, é, o, o que você queria pra você tá aqui? O, o, o, no final, por que tá chovendo? Foi você que fez isso? Você de outra dimensão gostava muito da chuva durante uma lua cheia. Eu achei que você ia gostar agora também. Pera, eu de outra dimensão... Você é mais um que vai vir com aqueles papinhos? Não. Na realidade, eu não te criei pra isso. Eu criei você pra outra coisa. Co como assim, criou? Você falou que não era meu pai, nem nada do tipo. Digamos que eu... juntei vários fragmentos de outros você para conseguir te criar. Você é o último de todos. Tá... Pera... O último... Como assim? Do, do que você tá falando, então... Eu... Não sou eu? Quem sou eu, então? Não. Você ainda é você, o LGGJ de sempre. A única diferença é que eu peguei tudo de todos os LGGJs. A parte mais forte, mais inteligente, mais rápida. E assim eu montei esse você de agora, para se tornar o mais poderoso de todos. Como assim? Eu não tô gostando dessa conversa. Do, do que você tá falando? Você ainda é muito fraco. Você precisa dominar o poder. Hoje você vai começar isso. O primeiro passo vai ser o ritual do Blood Magic. Você precisa de uma armadura. Você precisa de força. Vai atrás disso e depois a gente vai se encontrar. Se quer saber sobre o seu passado, eu vou revelar. Mas não agora. Uh, pera. Como assim? Eu ainda não entendi muita coisa. Eu eu gosto de chuva, trovão e eu não sou eu? Como assim força? Do que você tá falando? Duke, Duke, Mano. Cadê ele? Sheldon, pra onde ele foi? Sheldon? Mano. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quer saber? Eu eu vou dormir. Eu vejo isso amanhã. Eu preciso dormir. Caraca. Pera. Sanguine e ciente. O que é isso? Blood Magic. O alquimista. O arquiteto. O rei demônio. E o mestre dos rituais. Por onde eu começo para me tornar o mais forte? Espera. Isso é realmente o que eu quero fazer? Pera. Aquele... Aquele cara... Eu não sei. Ele parecia conhecer muito, parecia saber muito sobre mim. E, querendo ou não, ele foi a única pessoa que me trouxe respostas. Por mais que ele me deixou mais dúvidas, ele já chegou direto trazendo respostas pra mim. Coisa que ninguém tinha feito até agora. Bom, querendo ou não, ele quer me deixar mais forte. É uma coisa que eu tava precisando. Eu não sei. Quer saber? Por que não? Olhando aqui na área de arquitetura do livro, temos a temos a living armor. Não parece tão difícil. Eu preciso de um binding reagente que eu ainda não sei o que é e um peitoral de ferro. Em troca, eu vou ter uma armadura e aparentemente é uma armadura que pode ser melhorada. Tem limites? Qualquer pessoa nesse mundo, especialmente as novas encarnações desse mundo, vão saber que uma boa armadura faz a diferença entre a vida e a morte. Normalmente, quando você escolhe uma armadura, você vê nela quais são os seus benefícios. Por exemplo, essa armadura me dá mais Proteção? Ou eu consigo voar quando eu uso ela? Eu consigo pular alto? Eu fico rápido? Todas são dúvidas válidas. Tá, calma. É uma armadura que eu posso evoluir ela infinitamente? Tá disso eu gostei por onde eu começo eu preciso estudar isso eu preciso alcançar a força máxima Sheldon a gente está começando a conseguir respostas eu tô feliz tá, se passou um tempo interessante e eu ainda estou estudando aqui eu já aprendi algumas coisas básicas mas a primeira coisa que eu vou precisar antes de começar qualquer coisa nessas magias é arrancar a vontade maligna de algum monstro querendo ou não a gente vai precisar usar ele para fazer muitas das nossas magias e rituais da nossa armadura o primeiro item é com uma redstone ferro e linha Basicamente é uma rudimentary snare. Com ela, a gente, quando clica no mob, vai deixar ele assim. Tá, aparentemente não deu tão certo da primeira vez. Vamos tentar mais uma. Funcionou, tá sendo um brilhinho. Vem cá. Foi. Dropou A questão é: será que eu vou precisar de mais ou isso aqui já tá bom? Bom, ali tem mais esqueletos. Eu posso tentar. Ah, por que não, né? Vai. Eu tenho que esperar sair aquela partícula dele. Se não sair a partícula, nem tenho um por que ir perto. Saiu boa. Saiu boa. Conseguimos três, querendo ou não, já é um começo. Os dois próximos itens que a gente vai precisar é uma forja mágica e um altar para a gente fazer os nossos rituais para conseguir os encantamentos. O primeiro, item que a gente vai fazer é a forja e ela faz assim, e o segundo, o altar que vai usar. O item que a gente conseguiu agora, ouro, fornalha e pedras. Esses são os dois itens mais importantes do Blood Magic. Nessa forma, a gente vai colocar sangue de mobs malvados como aqueles para converter em energia para fazer espadas, armaduras e tudo que a gente precisar. Já aqui é uma fornalha. O primeiro item que a gente vai fazer na nossa fornalha é basicamente um arcane Ash, que vai usar redstone, carvão, pólvora e corante branco. Aqui em algum local com certeza vai ter um creeper. com esse creeper a gente vai conseguir a pólvora. Eu só preciso achar ele. Pronto, temos aqui a pólvora, mistura tudo e coloca esse desejo de sangue deles. Quando isso aqui subir tudo a barrinha, a gente vai ter um Arcane ash. Com o ash a gente pode fazer muitas coisas, como por exemplo, um círculo mágico. A parte boa é que ele gasta com durabilidade, mas como a gente tem aquela outra magia que recupera, aos poucos ele vai se regenerar, então ele é praticamente infinito, se não infinito. Agora aqui a gente vai colocar uma redstone e vai estar começando a ficar bom o ritual. O único problema é que o próximo passo eu vou precisar uma runa mágica e para fazer ela, eu preciso colocar aqui uma pedra e ter sangue. E como ainda não tenho sangue de mob, vamos pegar o meu mesmo. Eu preciso apenas de vidro, ouro e ferro vidro aqui, ouro, ferro. A gente vai vir em cima do altar e como a gente tem bastante vida, isso não vai machucar a gente. Ou vai, né? Olha a nossa vida. Mas já foi o suficiente. Já temos a runa que a gente queria. Vamos colocar ela aqui. E agora, o primeiro passo para nossa evolução definitiva em busca da imortalidade está iniciada. Pronto. Com essa runa divina, a gente já consegue saber quanto sangue e qual é o nível do nosso atar. E com isso, a gente vai ter tudo o que é necessário para poder fazer as armaduras supremas. A questão é, agora o Duque vai vir falar comigo ou não? Eu dou os próximos passos sem ele? Eu não sei dizer. Na realidade, a única coisa que eu sei é que você pode clicar no vídeo que tá aparecendo aqui do lado, clica nele, tá? Tchau, vejo vocês amanhã. <risos>